Malta do Arsante, para o vídeo. Obrigadão, obrigadão, obrigadão por clicarem no link dos patrocinadores. É graças a esse clique, é graças a vocês aderirem, que estes projetos vão para a frente e estes projetos voltam à estrada muito rapidamente. Como tal, a Sol Verde continua a patrocinar o nosso canal e vocês continuam a ter as 100 jogadas grátis no primeiro registro continuam a ter o bônus até 500€ no primeiro depósito e uma aposta grátis de 10€ a quem efetuar a sua primeira aposta de 10€ ou mais no site da Solverde por isso malta o que é que eu preciso? preciso que vocês cliquem no link mesmo que não joguem cliquem vão consultar o site que só isso ajuda-nos bastante a concluir estes projetos e a pô-los na estrada cada vez mais rápido vai malta mais uma vez obrigado código Yuri e siga para o vídeo como é que é meus aço? vamos dar início aqui a mais um vídeo e mais um vídeo do tema del sol, por acaso hoje não está muito sol, mas eu em conversas com o amigo Hugo Rosa decidimos fazer primeiro o Onda del Sol do Corsa, para já, para, para tentar aproveitar o sol, agora hoje por acaso está um bocado enovelado, <risos> mas para tentar aproveitar um bocadinho do verão num carro cabrio, é? senão depois ele fica pronto no inverno e no inverno não vou andar nele, ah, e depois, porque o GSI, digamos que tem mais trabalhinho para fazer e um bocadinho mais minucioso, porque há ali uma ou outra coisa que já não é stock-onda, vamos mais ou menos manter tudo stock, ligeiras melhorias por agora, uh, então é mais fácil. Eu já levei previamente o material para ele ir montando, tipo os folles, o radiador, aquelas coisinhas assim mais simples que não precisamos estar a documentar, e também já lá fui buscar a cabeça do VTI. Só só dar aqui o um cheirinho que está a pedir hoje. Que tu Estou lá buscar a cabeça do ventinho para quê? Para levar à Vecomar, e aonde é onde eu estou a ir agora. Estou a ir à Vecomar buscar a cabeça, para depois levar ao Hugo Rosa, para começarmos a fazer as montagens. Pá, Iur, mas o que é que a cabeça tinha? Pá, não sei. Não sei, a gente notou quando tentámos pôr o carro a trabalhar, etc. Aquela falta de compressão, junta-queimada, mas a cabeça também poderá ter sofrido ali com a temperatura. Então nada melhor que a VECOMER, vocês já conhecem, apoiem-nos aqui já há bastante tempo, já em dois projetos. projetosgt já lá fizemos muitas coisas, vamos fazer mais e levámos lá a cabeça para eles. Pá, verem se está boa, se está a porrar, rodar válvulas, montar rodantes de válvulas novos, enfim, pôr a cabeça 5 estrelas. Agora o que é que vamos fazer? Vamos lá buscar a cabeça, tirar aqui uma segunda. Vocês estão a notar que o bezerro está, está mais e já não está a perder pressão. Pois é, lembro se que na afinação o especialista, lá o homem, a dizer que estava a perder pressão, provavelmente era aquela válvula do turbo, ele tinha razão, o carro efetivamente dia após dia estava a perder cada vez mais, quanto mais rotação, perdia pressão. A seguir puxávamos mais, perdia mais. Dia após dia estava a perder cada vez mais pressão. Vamos ver o que era, não era que os coletores já tinham uma estaladela e um buraquezinho e a pressão saía por aí para a frente. Pois é, a válvula do turbo aparentemente está a conseguir aguentar a pressão que é suposto aguentar. Poderia ser a válvula, o homem tinha razão, poderia ser. Aliás, eu falei com o Denis e o Denis disse: pá, pode ser sim, senhora, vamos pôr uma mais forte. Passa cá e a gente põe uma mais forte. Mas entretanto, ainda estava o carro a fazer um bocadinho mais barulho de trator. Vamos ver e não é que o coletor estava com uma estela dela, então agora olha agora está top agora está top, vá, fiquem por aí vamos puxar, aqui nem lomba desculpa gente, foi, foi da emoção agora vamos buscar a cabeça e vamos ver como é que aquilo está vamos levar o rosa e vamos começar a fazer o del sol bora ora bem pessoal, já estamos aqui com o nosso amigo Varanda mais uma vez já temos aqui a cabeça do VTI Yuri Vekomar olha, o que é que ela tinha porque é que, pronto, os danos Normal. Uh, que ela fritou O um carro que subaquece <risos> portanto, basicamente uh, nós recebemos sempre assim, não é sei o que o cliente não liga que quer que é testar a cabeça para ter certeza que não está partida é bastante importante. Não estava? Não estava partida. <risos> mas... Já estamos a ganhar. A primeira coisa foi testada, não dava partida. A face tinha algum empenho portanto, retificada. retificada. É, e com o aquecimento que levou, as válvulas também não rodavam davam bem. Okay. Retificadas as sedes, válvulas, não tinha válvulas empenadas, as sedes foram retificadas, as válvulas também. E tivemos, durante os novos da Na Da férias? Sim. Ok, é lá assim com este aspecto? Até parece uma cabeça toda raça, toda brilhantinha. Olha, de resto, de ah, tudo. Um cabelo, um cabelo. Não estava com não, é, não, sei, não só, estava com muito desgaste de, de quilometragem. Sim, nunca tinha sido retificado, as guias não tinham folga, estava bastante sã. Se não fosse o aquecimento que apanhou, <risos> dava uma cabeça impecável. Um basicamente, basicamente. Se que... que não fosse a merda que o Yuri fez. Isto é tão direto. Isto estava impecável. Pois pronto, pá, fui urso fritou, mas fritou bem, fritou bem. mas é a pior coisa que podemos fazer é no uma é isso, né? é fritá-lo <risos> mais, vale. mais vale fazer 3 ou 4 vasques que é saúde do que fritá-lo assim, bem está feito, uh, vamos agora deixar isto no Hugo rosa, o restante material já lá estava e vamos proceder à montagem, obrigado, obrigado, e pronto já estamos aqui na HR garagem, olha aí o gajo <risos> Agora pergunto a vocês, Juri pistões fora e segmentos, pois é, eu e aqui o amigo Rosa e aqui o super ajudante tivemos aqui uma reunião de condomínio <risos> e decidimos mudar a parte de baixo, uma vez que estava tudo fora Sim. e também optámos por pá, mandar testar tudo, rodar valas lá na VECOMA, assim ficamos garantidos, não é amigo Rosa? Sim, é melhor. Não, há não há riscos. Sim. Uh, em termos de desgaste, material, é, achavas que não, ele estava mal? Não, ou... os segmentos não estavam colados. Uh, o costão, pá tem aqui uma manchazita, mas não é nada demais. Pá, a gente vai dar uma limpeza, vamos pôr segmentos novos, vamos armar o bloco e depois a cabeça. Cabeça e tal. É. Oh, mas não, não se perde nada em meter uns segmentos, não é? Pô, eu acho que não. É. Fica sempre novo. Ganhar. Fica sempre novo. Amigo, já está tudo fora? Falta os outros três. Falta os outros três então pronto, agora vocês vão perguntar mas no unboxing que fizeste não estava lá a referência no, dos segmentos agora já está, eu já editei o post já vai estar lá a referência dos segmentos vamos acabar por mudar segmentos, entretanto eu tinha esquecido esta correia também mandei vir e isto são umas roldanas novas da onda mesmo a Auto arranjou-me isto mesmo da onda há aqui a referência se precisarem que o meu tem as roldanas da capota meio manhosas e então vamos usar estas Bem, estás pronto? Bora. Vamos embora. Ora, enquanto os homens estão ali a mudar segmentos e cenas, para vocês não dizerem que eu não vos mostrei o que é que já tinha sido feito, então o que é que os homens já fizeram? Já montaram previamente aqui os tubos do radiador, que estes aqui atrás até dá mais jeito quando tudo fora, sim, não é? a assim. yeah. A bateria, aqui a bomba, com o liquidezito. Radiador, também já está no sítio. Falta só yeah. a ventoinha. E também os folos, não foi? Também As já está mudado os folos. E pronto, basicamente aqui. Nada. Esta parte foi o que não filmamos, mas está aqui registado Que já está feito. Agora está a malta a tratar dos segmentos. Então ponto de situação, segmentos mudated, <risos> mudated como dizem, como dizem os italianos, cabeça no sítio, junta nova, estamos nos torques, yeah. quanto é que é? Aqui é só 35. Só 35. E ainda não abri o VTEC. <risos> 35, biqueira larga. Yeah. Pois aqui falta montar o coletor da missão, pôr as camezinhas. Está no bom caminho para dar a chaves ou achas que não? Se Deus quiser. Se Deus quiser, ia houver gasolina. Gasolina há. Ah. Gasolina há, ah, por acaso há. Ah. Há ah, que, que eu meti antes da desgraça, mas logo a seguir aconteceu a desgraça. E cheira bem. E cheira bem. E era 98. E era 98. Bem, vamos seguir aqui na montagem. Mais uns takes. E damos à chave. What the fuck is, E já estamos aqui na reta final, os homens estão com o apanha-me, apanha, -me, apanha -me as válvulas com o papafogas. Filtrozinho já montados, cambozinho, está tudo? Quase tudo? Quase. Está quase tudo. Esqueci-me de vos mostrar ainda há pouco o material velho, como vocês podem ver, tudo bastante velho. Muita ferrugem, muita falta de manutenção, mas agora, tudo noivo. Vamos acabar aqui este trabalhinho e a seguir é dar ao kick. Confiante? Agora, agora vai. Agora vai. Reta final. Reta final. Parafuso, parafuso. E dar a chave. É desta rosa. Olha, não coisa.. É, podemos trabalhar assim? É só para, só para o teste? vamos Só dar uma palhetada e paramos. E ele pega? Uhum. Vamos lá. Bem, hora. hora da verdade. A última vez que tentámos, ele não pegou. Vai, caraças. Estou nervoso. Estás a puxar a gota? tá tá tá Está a trabalhar! Está a trabalhar! Está vivo! Está vivo! Está ok? Olha, parece que estamos aqui com uma fogazinha de, de escape. E yeah, está aqui com uma fugazita de escape. Quer dizer, se calhar isto não está totalmente apertado, mas eu acho que está. Não pode ficar bom logo à primeira, não é? Tem aqui com uma fugazita de escape. Está. Parece ser aqui no mesmo no coletor. Já se vê. Está top! Já trabalha! Está top! Já temos o Delsalva a trabalhar. Agora vamos ao, quê? vamos ao líquido do radiador, ventoinhas, pormenores. Agora é ver esta fugazita, é fixar bem o radiador, pôr a ventoinha. Ah, e acabar as coisas todas que ainda estão por aí, as chamadas panoeirices. Sim, mas já trabalha. Pronto, faltam ainda aqui os parafusos. Não sei quem está feito. A parte principal já está. Yeah, a parte acordar o morto já está. Eu vou trabalhar. Está a trabalhar fixe, toca tudo bacana. Pois falta ir estar à estrada. Bem, o próximo episódio já deve ser a dar uma voltinha. Uh, vamos acabar as coisas hoje ou amanhã ou depois logo se vê. Fiquei bem. Um grande abraço e um grande gajo. <risos>